estamos chegando no centro de turismo de natal é interessante dizer que esse prédio já foi um presídio então muito bem localizado ele agora é o centro de turismo olha só fica no alto e a gente vê natal uma parte ali ver praias e tudo mais então eu trouxe para vocês conhecer agora o centro de turismo vamos entrar para a gente conhecer Vamos entrar. Então, pessoal, isso aqui já foi uma residência. Depois foi um asilo. Depois foi presídio. Aqui é o, a, o mapa. Dizendo bem direitinho. E isso aqui é cela. Cela 1, um, porque lembra o, o tempo do presídio. Olha só. Aqui tem as lojas. E em cima da loja tem a plaquinha. Olá, bom dia. O, bom dia. o nome cela ainda, que é lembrando. Quando era cela né? Que agora são lojinhas. Então é isso. É muito bem visitado esse é centro de turismo. Aqui em Natal. Olha só o teto. Chique, né? Agora vamos para cá. Aqui pro pátio. E olha só que interessante. Pensar que isso já foi residência. Foi uma residência muito chique de famílias ricas aqui em Natal que cederam essa residência para um asilo o asilo Padre João Maria e depois ficou sendo presídio que voltou de novo para ser centro artesanal então aqui se vende de tudo aqui. tudo aqui se vende então pessoal é isso. Lá está o pátio onde tem show. Ali tem show. Tem um show. Então é, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o centro de artesanato de Natal. Fiquem com Deus e até a próxima.